É, cada dia que passa é pior, entendeu? Vai passando, o tempo vai passando, o coração vai apertando e o sofrimento aumentando. Só isso. Bom dia, meu nome é Marcelo Silveira Moreira da Silva. Eu sou mãe da menina Poliana Ketka é da Ribeiro, desaparecida desde abril de 2015 eu venho através desse vídeo pedir de a sua ajuda. Eu, tivemos uma, uma pista que a Poliana foi vista em outro estado brasileiro, muito longe, e eu preciso de ajuda para poder fazer uma viagem para verificar o suposto paradeiro da minha filha. As informações que eu tenho são bem consistentes, assim, tudo indica que possa mesmo ser a minha filha, mas a gente, eu só teria certeza a partir do momento que eu estiver frente a frente com essa menina, tá? infelizmente eu não posso contar com a, com a ajuda do, governamentais com a ajuda da polícia por, se tratando de ser em outro estado e a polícia não ser unificada então eu venho aqui através desse vídeo pedir a sua colaboração com qualquer quantia, com qualquer valor e vocês podem também estar tá vendo a veracidade desse vídeo vocês podem estar tá entrando na minha página no facebook Marcelo Poliana Silva que esse vídeo vai estar disponível lá vocês podem estar tá entrando na página também a voz do cliente que esse vídeo vai estar disponível lá eu preciso da sua ajuda, toda ajuda é muito bem-vinda, é, vocês podem também estar entrando em contato diretamente comigo pelo telefone 980-256120, DDD21, vou repetir, DDD21, telefone 980-256120, ou fazendo um depósito na conta que eu vou te passar agora. Caixa Econômica Federal, Agência 372, Operação 023, conta 643 dígito 2. Repetindo, Caixa Econômica, Agência 372, Operação 023, conta 00000643, dígito 2. É... É muito importante a ajuda de todos, porque se trata de uma criança, minha filha desapareceu aos 10 anos de idade. São 3 anos de muita luta, muita dor e muito desespero. E eu venho aqui é, pedir a ajuda de vocês desesperadamente, porque a minha filha pode estar tá passando várias privações, várias humilhações. E eu como mãe não aguento mais viver essa angústia, esse tormento eu peço, pelo amor de Deus, encarecidamente que vocês me ajudem e que vocês divulguem esse vídeo para que outras pessoas possam estar me ajudando também. Tá? Desde já, muito obrigada pela sua ajuda e que Deus abençoe a cada um de vocês.